Olá pessoal, bem-vindos ao Projeto Criando Zero. Hoje nós estamos com uma novidade que eu também vi em outro canal que eu sou inscrita sobre um software bem mais leve que o Substance Painter, muito mais leve, e que você pode estar usando o no seu notebook nos computadores mais fracos de placas de vídeo e de processador. Quero deixar bem claro que essa dica é para aquelas pessoas que não estão conseguindo... Usar o Substance no seu computador, no seu notebook, porque ele é um programa que pede muita placa, muita performance do seu computador. Então, para aqueles que já estão utilizando, querem ver essa ferramenta, querem fazer um teste nesse programa, fiquem à vontade, mas não me julguem, se é melhor ou pior, eu não vou falar aqui, também não adianta me julgar, porque é somente uma dica que eu estou dando para vocês. Antes de eu começar falando sobre essa dica, eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative as notificações e dê um like no vídeo, que isso ajuda muito a divulgação do canal, ajuda o canal a crescer e dá um ânimo aqui na criadora para continuar trazendo conteúdos bons e novos gratuitamente para vocês, tá bom? Essa ferramenta, ela se chama Armor Paint e ela é grátis. Essa é a parte mais gostosa de se falar, ela é grátis. Ele é o código livre, tá? Pelo site do próprio criador, você tem a opção de pagar 16 euros por ele. Também é uma ajuda ao criador, mas o código dele também é aberto por um outro site. Esse daqui eu peguei ele já pronto, montado, compilado, bonitinho, através de um canal. Eu vou deixar aí na descrição. Para que vocês entrem lá e também vejam a live que ele fez e baixem por ele também, tá? Também vou dar o créditos desse trabalho pra, do canal deles, porque é nada mais justo. E também nós temos uma outra opção chamada Mixer 2020. Mas eu já, já pesquisei, já vi que esse Mixer aí ainda fica no chinelinho entre o Substance e o Armon. Essa é a visão do Armon, quase igual do Substance. E nós temos aqui os menus em cima, o meu está em português. Mas o seu provavelmente vai estar em inglês quando você baixar lá do YouTube. Então, você vai vir aqui em editar, preferências, e aqui na interface, você pode colocar o idioma português. Gostei muito disso porque ele vem com o nosso idioma, pensou bem? Aqui na, na parte de baixo, ele não vem com essa última pasta aqui que eu coloquei, que é minha, que é a minha galeria de imagens de materiais de tecido, tá, pessoal? Então. Ele vem só com o Cloud e o disk. É, se você quiser adicionar uma pasta sua, vamos supor que você tem um monte de material PBR. Ele trabalha com materiais PBR. Então, se você tiver um monte de materiais PBR, 4K, 2K, 8K, 16K e você quer trazer para cá, para o seu trabalho, você vai colar o caminho aqui, dá Enter, ele vai aparecer aqui embaixo o seu caminho. E você clica em Mais ele já vai colocar aqui para você como o seu atalho, é muito bom isso. Eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é um cubo que ele inicia, ele inicia sem material nenhum aqui, aqui é o material que você vai usar em cena, aqui é as camadas que estão aplicadas. Então, não é porque não tem material aqui, que você não pode colorir, aqui é onde você vai colocar o material que você quer trabalhar em cima desse cubo. E aqui é como no Photoshop, você cria as camadas para fazer mesclagem, tá vendo? Tem a mistura aqui, que é a mesclagem. Escurecer, multiplicar, queimar. Se vocês quiserem que eu coloque em inglês, aqui para que vocês se familiarizem com o Photoshop. Ó, tá vendo? Mix, Darker, Multiply. Light Screen, então aqui, ó, Overlay, é a mesma coisa, pessoal, mesma coisa do Photoshop, tá? Se você sabe mesclar uma camada no Photoshop, você vai saber mesclar uma camada aqui também. Quando eu quero trabalhar com pincéis, ele vem apenas com um pincel. E detalhe, aqui em cima eu tenho que estar tá selecionado Pintar, tá? Se eu tiver em Material e clicar em Pincel e vir aqui em cima, ó, nada vai acontecer eu, quando eu fiquei vendo a live do cara, eu já fui vendo e fazendo pra mim pegar o esqueminha. E tipo assim, eu não vi que o pincel dele estava em pintar. Então eu tava me matando que nem uma louca aqui, falando, pô, não tá dando certo. Mas ele não tá dando certo, alguma coisa ele fez que ele não falou, que não sei o quê. Mas aí eu peguei e dei um pause no vídeo. E falei, peraí, vou comparar com o meu aqui. E aí eu comparei e estava o meu em material. E o dele estava em pintar. Aí sim, se eu colocar em pintar, vai aparecer o que eu fizer aqui e aparece aqui também, tá? Ctrl Z básico. Vamos lá. É partículas. Partículas, pessoal, é aquele negocinho que a gente coloca em, em ferros, né? São gotas, embaçado. Principalmente que a gente coloca em taça, quando a gente quer colocar que a taça tá úmida. Então, tem aquelas. Marquinhas de gotas, de impressão digital, é tudo em partícula, isso aqui você tem que importar também. Detalhe, se você baixar pelo link que vai estar na descrição aí do canal, você ainda vê a live deles. Eu tô fazendo não estou fazendo comercial para eles, tá mas eu acho que foi muito bacana ele mostrar esse, essa ferramenta aqui para os mais desprovidos de placa. Então, nada mais justo de deixar o link deles aqui. E lá também eles compilaram o programa e deram um monte de... Pincéis, 500 cacetada de pincel para você por aqui e muitos é, materiais também, acho que tem uns 5, 6 materiais, tá? Mas também eu vou deixar uma lista de sites que você pode estar tá baixando material, Isso vai estar tá no primeiro comentário. Então vamos supor que eu estou começando a trabalhar, fiz um, um projeto meu no Blender, o que é muito bacana esse programa também, ele importa arquivos Blend. Então, se eu fiz um arquivo blend, eu vou pegar e importar para cá. Eu vou clicar em arquivo, importar malha, e eu vou pegar o meu arquivo blend, tá? Eu deixei aqui, ó, dois arquivos blend. Armor Paint modelo 1 e Armor Paint, Armor modelo 1 e Armor modelo 2. Eu vou explicar o porquê. Eu vou pegar um e vou abrir. E aqui ele me pergunta, né, se eu quero... A cor dos vértices, não, não quero cor de vértice, porque eu não coloquei cor em vértice. importar. Ele veio dessa maneira. O meu molde não é dessa maneira, tá? Ele é do três bolinhas, dois olhinhos. Mas por que ele veio assim? Primeiro, porque para você importar alguma coisa de blend aqui, você tem que aplicar todos os modificadores, senão não vem modificador aqui. Então, precisa aplicar modificador eu deixei um outro já com o modificador aberto, importar malhas. Eu deixei outro com modificador aplicado, na verdade. E esse é meu modelo real que eu criei lá dentro do Blender. Então, tem que aplicar o um modificador para trazer para o armo. Para movimentação, botão direito, você rotaciona. Alt e botão direito, você dá zoom. Alt e scroll look, você dá pan, ok? Shift e scroll look, você movimentar a luz da cena, tá vendo? É igualzinho a substância, gente, onde você pode posicionar a luz da cena onde você quer, ok? Também ele importa OBJ e FBX. Por padrão, ele vai abrir apenas um aqui na, na, na layer, tá? Mas se eu, por exemplo, clicar aqui e arrastar um material aqui, e jogar na orelha, ó, ele vai pegar em tudo. Então, tem muita coisa aqui que a gente precisa descobrir. Procurei tutoriais na internet, tem muitos tutoriais gringos, né? Mas eu prometo para vocês que eu vou estudar bastante essa ferramenta aqui, bastante esse software para poder dar um apoio e um suporte. Provisoriamente, não consigo fazer isso agora. Essas extensões aqui, você vai ter que colocar gerenciador aqui. Quando você clicar aqui, vai estar tá vazio para você. Tá? E aí você clica em gerenciador aqui e você vai ativar tudo ele aqui. É, eu acompanhei a ativação do rapaz também na live, tá? Então ele não ativou essa última opção, porque ele disse que isso daqui é mais para desenhos animados, né? Para desenhos à mão livre, então deixei como ele deixou também. E agora vamos lá, vamos supor que eu quero pintar essa cabecinha muito estranha e eu quero jogar os meus materiais. Quando você abre aqui, e os seus materiais, olha, são todos divididos em pastas, tá? Você simplesmente vai clicar na pasta, deixa eu ver um aqui, e vai jogar a pasta toda aqui, que ele já vai ler para você o material. E para você aplicar no seu modelo, ou você clica e arrasta em cima do modelo, ou você clica e arrasta aqui em cima, tá? E se você clicar e arrastar aqui em cima, ó, ele também vai. Botão direito, apagar. E tem várias opções no botão direito que eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos supor que esse tecido, tá vendo? Ele entrou um tecido. Esse tecido aqui eu quero apenas na cabecinha, não quero na orelha, nem nos olhos. Eu tenho a opção aqui também de trabalhar com black mask, que é a mesma coisa do substância. Então, eu vou clicar aqui na layer 2, botão direito, e vou colocar máscara escura ou adicionar uma black mask. Ele vai voltar a branco. Aí vem a questão do pincel. Para eu pintar o local que eu quero que apareça, primeiro eu tenho que clicar em visualização, aqui em cima. Ele vai abrir para mim essa parte que é muito idêntica ao UV Map do Blender. E aqui em cima eu vou clicar mapa de UV, ou UV Map. Ele vai mostrar para mim a minha UV Map. Como eu não abri a UV separadamente lá no Blender... Que aqui tá super confuso para mim mas eu vou tentar pintar aqui por cima mesmo tá você pode pintar aqui ou você pode pintar aqui tanto faz mas para isso você tem que clicar aqui no primeiro material ou cria um novo tá no primeiro material duas vezes ele vai abrir essa opção e o seu pincel tem que estar tá no 100% 1. Um. então nesse RGB você puxa tudo para um um e um ok Agora você pode baixar isso aqui. Aonde está a pintar, deixa pintar. E agora você passa aonde você quer. Tá vendo? A meu ver foi aberta, muito mal aberta, tá? É Só pra vocês verem como é que você vai trabalhar nisso aqui, ó. Então, aonde você pintar, tá vendo? É onde ele vai aparecer. Eu vou dar um CTRL Z. Vou pintar aqui, ó. É onde ele vai aparecer. Se você pintar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui no seu... 3D também. Importei aqui o um modelo que nós já fizemos em umas aulas passadas. E vamos colocar aqui dois materiais. eu vou jogar dois materiais, eu quero um, mas aqui não é legal não. Um para cima e um para baixo. Esse aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero, vou jogar o um material aqui para cima e ele vai aplicar em tudo, claro. Então, eu vou clicar em visualização e eu estou vendo que a minha UV, ele está aplicando em tudo. Eu quero que aplique somente nos shorts esse material mais estranho aqui, tipo um jeans, né? Deixa eu focar bem aqui. Você também pode olhar o modo de visualização dele como vai ficar dentro do Second Life, tá, pessoal? Tanto no Substance Paint como aqui no Armor Paint, o que vai acontecer? Dependendo da sua visão, não é o resultado que aparece dentro do jogo. Então, você vai vir aqui em modo e ele está em modo acesso, que seria em modo Materials, Materials seria o modo 3D, deixe como Base Color, isso é o que vai aparecer dentro do jogo, então tomem cuidado de vocês ficarem texturizando de qualquer maneira, porque às vezes você faz uma coisa espetacular e na hora de jogar no jogo fica horrível, porque você está vendo diferente do que vai ser lá, tá? Então vamos supor que eu não quero no top essa opção de jeans, então, eu vou clicar com o botão direito, Black Mask ou máscara escura e eu vou pintar sobre os shorts, tá? Porque é no short e eu quero ver só a opção aqui, aqui ó. Mostrar o V você consegue ficar melhor. Porque que não tá aparecendo aqui a opção da minha máscara. Ctrl Z lembra que eu disse para você pintar. Clica na branca, dois cliques. Sobe. E aqui tem que estar 100% branco, senão não aparece. É por isso que não estava aparecendo onde você estava pintando. Então, agora você volta e você vai clicar na opção Short. Você vai pintando, ó. Super fácil, super simples, tá? Alt, botão do meio. Você sobe a sua UV. Olha aqui. E vai pintando de branco para aparecer todo. Eu só quero um short. Essas barrinhas aqui eu vou deixar assim. Aí vamos supor que você fala. Pô, mas tá muito grande. Tá muito feio. Então você vem nesse mais aqui na layer. Aqui também você pode renomear essa layer, tá? Quando você clica em cima dela, aparece o um nome aqui, ó. E aqui você coloca short. Tá cuidado. Que ele não vai aceitar palavras... Muito comprido, está muito grande. Então, aqui no shorts, eu vou clicar aqui nesse mais, e onde está a escala V, eu vou diminuir, ó. Tá vendo? Então, eu vou diminuir pela minha V. Aqui eu posso mudar o ângulo, vendo que ele está movimentando lá. Vou colocar mais próximo, tá vendo? Posso mudar o ângulo. E aqui, no caso, eu posso mudar. Se eu quero ele acompanhar o meu. Minha v ou se eu quero ir triplanar ou project. Triplanar, gente, é, na maioria das vezes é bom na juntas, tá? Aqui, ó. Nessa divisória, o zoom é um pouquinho complicado, então vamos lá ter muita paciência. Aqui nessa junta, você vai ver a diferença entre o V, tá vendo? Que você consegue ver a diferença entre as juntas aqui. É que essa textura não tá dando para ver muito. Deixa eu ver essa chenille. Essa daqui vai ver. Então, se você deixar, deixa eu tirar essa daqui como o mapa ver você vê que muitas das vezes ó, ela dá uma variação aqui nas juntas, tá? Na, na, na costura, na, na entrada deles aqui. O triplanar, ele já não. Ele já fica 100% Isso aqui é muito bom quando você vai fazer uma blusinha de listras. É um short que tem listras, xadrez. Você sempre usa o triplanar. Então, vamos voltar aqui para o nosso jeans. E vamos supor que aqui em cima eu quero um outro tipo de material. Eu vou jogar aqui. Esse material não é legal, não. Vou apagar. Vamos ver esse. Então, esse material aqui eu quero apenas na blusinha na parte de cima. Então, faço a mesma coisa, tá? Botão direito, Black Mask ou máscara escura. Clico aqui duas vezes no primeiro grupo, no primeiro material. Verifique se ele está em um, um. Está, e eu pinto aqui em cima. Só tomem cuidado de vocês não pintarem a parte da outra. Por isso que sim. Quando você for trabalhar com esse armo, é mais fácil você deixar a sua UV com esses espaços bem entre elas aqui, tá? Para você ter um pouquinho mais de controle na sua texturização. Se você for trabalhar no Substance, eu gosto de trabalhar com a UV lá, porque... É um método que eu achei legal para mim, tá? Eu achei bacana. Então, eu gosto de trabalhar com a UV lá, mas você pode trabalhar com material lá também. Aqui também tem a opção de material. Eu vou estudar um pouquinho mais essa opção para poder trazer algo legal para vocês, bacana, sem ter que blefar, tá? Você vai pintando, ó. Fiz uma black mask aqui também. E aqui em toda a borda eu vou pôr o mesmo material que eu acabei de colocar, ó. e peguei aqui, beleza, sim eu fiz a minha texturização, mas tá sem fundo, tá sem, tá sem beleza, né, não tem uma normal map, não tem uma O, não tem uma e não tem nada, realmente, não tem nada, tá cru, só que aqui a gente tem a opção de fazer a nossa O map na hora, você vai adicionar uma nova layer, vou até colocar aqui, vai vir aqui em cozinhar, para você vai estar tá bake, e vai escolher o um mapa que você quer fazer a bake. Eu vou deixar na O, que é o que a gente mais usa. E clique em bake ou cozinhar. E ele vai criar aqui a sua bake. Detalhe, aqui em força você regula. Você colocar em um, tá? Isso aí, deixa eu ver aqui. Vou colocar bem aqui no meio. Aqui em força você regula. A claridade que ela tá sendo, em raio, a mesma coisa. Se eu clicar em bake, ele vai fazer outra por cima. Posso colocar mais força, bake. A iluminação do fundo ela não está ajudando muito, tá? Deixa eu colocar em modo acesso. Primeiro, põe em modo acesso também para você controlar a sua iluminação. Faça um bake em modo acesso. E ela já dá uma modificada também. Aí vamos supor que aqui a minha, ó, eu posso renomear aqui, tá? Clico aqui, ó, ela tá por cima da roupa, por todas as roupas. mas olha que belezinha que ela fez aqui, a ó, nesses, nessa marca de tecido, tá vendo? Todos os pontinhos pretos é que ela fez bem sutil, eu gosto muito de quando fica sutil assim. Então, você simplesmente vem aqui na O e mistura ela, coloca Multiply, olha que diferença, eu vou tirar o olhinho, assim é sem A, o, assim é com A. O. Ah, mas ainda tá sem detalhe, eu quero fazer um detalhamento bonito aqui, eu vou criar um, mais uma camada, vou vir aqui em pincel. Eu vou importar um pincel e nós vamos fazer um tipo um logotipo aqui no meio, tá? Importar. Eu importei esse pincel aqui, criei uma nova camada, vem em material, clico no meu material aqui. Eu vou criar, na verdade, um outro material, Dá dois cliques aqui nesse daqui. Ele tá aqui embaixo, eu vou colocar um vermelho que tá ótimo. aqui em pincel e eu dou uma carimbada tá muito grande a gente vai diminuir isso aqui F é igual aquele os outros tá vendo não ficou muito legal esse material vamos ver um outro material hum... Peguei um aqui e pronto, carimbo aqui no meio. Ctrl Z para aumentar um pouquinho, F pressionado, eu vou carimbar esse ângulo aqui. Tá vendo? E aqui eu posso fazer a multiplicação. Então, ele fica como se fosse um, um print, né? Uma estampa em cima. Mas para início de conversa, é isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Deixar bem pertinho, tá vendo? Para que vocês possam ter essa alternativa de software mais leve para texturização. Essas texturas em PBR aqui, é fácil de encontrar. Não tem segredos para encontrar ela. Eu coloquei esse daqui para colocar num, um pouquinho mais diferente. Quanto mais material em cena você coloca aqui, mais ele vai tentar ler, tá? Então, vamos supor que eu quero esse aqui pra cima. Tá vendo? Esse aqui é um couro. Daí, eu posso vir em mais, vou colocar ele um pouquinho menor. E aí, eu faço uma black mask, igual eu falei aquela hora. E vou colocar em pintar. Clico no brush que eu defini, pinto aonde eu quero primeiro, mudo o pincel, ctrl z, o pincel tá como aquele personalizado, clica no primeiro e pinta aqui, ó. Ele vai aparecer para você a textura que você definiu para esse cantinho aqui, ok? Ó. E é assim que você trabalha com essa ferramenta, Pesquise no YouTube... Pesquisem aí no Google tutoriais para ele. Vai lá no site também do Armal. Veja se vocês encontram tutoriais bacanas. Assim como eu estou estudando esse software, vocês também estudem por conta própria também. Nem tudo eu vou poder ajudar vocês, né? Eu tô, estou tô trazendo, trazendo a dica e o restante do trabalho pesado é vocês que devem fazer também. Eu apenas ajudo vocês a conhecer coisas novas, então é isso, não tem muito o que eu falar, não vou ficar falando muito disso daqui, porque vai, eu vou acabar falando besteira também, então quando você quiser, terminou, se quiser exportar textura, você vem aqui, ó, exportar texturas, e aqui você define o tamanho da sua textura que você quer, normalmente quando é para SL, você vai levar 1K, né? 2K, formato PNG para não ter perdas, então, você vai colocar camadas, se está visível, selecionado por objeto, por dimensões. Gente, isso daqui vocês têm que ir testando, tá? Qual é a melhor definição para o nosso Second Life. Por quê? Normalmente, lá no Substance Painter, eu uso o projeto nas minhas configurações. Aqui ainda não defini uma configuração 100%. Eu descobri esse programa ontem e montei esse tutorial rapidinho para que vocês possam Começar a baixar, começar a entender esse software. Mas aqui tem, ó. Para o Minecraft, é, Uni, Unit, é, um Rio. Então, assim, procure. E tem o pré-definido também, tá? Tem aqui embaixo pré-definido. E aí, vocês tentem entrar aqui, ó. Numa delas, exportar e ver. No caso aqui, os pré-definidos são essa parte aqui. E veja qual é que você... Acha que está dando mais certo lá para o jogo. Tudo é a base de, de testar, gente. Então, quando você tiver definido tudo que você quer aqui, colocar as camadas, se você quer por camada, se você quer selecionado, se você quer por objeto, por dimensões, isso você vai ter que fazer o teste. Depois você escolhe a sua plataforma de exportação, clique em exportar e vê o resultado dentro do jogo. Beleza? Eu ainda vou fazer um, vários tutoriais mais completos, assim conforme eu for aprendendo. Eu também vou passando para vocês todas as técnicas, também vou passando as dicas para adaptação para o Second Life. E outros jogos que usam o mesmo sistema Open Sim, o mesmo sistema do Second Life. Então é isso pessoal, eu agradeço você que ficou até o final, espero ter ajudado. Não esqueça de olhar aí na descrição o link certinho para o programa, para a live do, do YouTube do Rapaz e da Moça, tá? E assistam, pretiginho, curte o vídeo dele, mas curtam o meu também, deixa o like, que ajuda muito na divulgação e anima muito o criador aqui, tá bom? Não esqueçam de entrar lá no Discord, o suporte no Discord é um pouquinho mais completo do que aqui no YouTube. Temos também o suporte VIP para aquelas pessoas que já assistiram todo o conteúdo do Criando do Zero e ainda precisam de um suporte melhor, de umas aulas ao vivo, tira dúvidas, precisam de ajuda nos seus trabalhos. Aí né? Para isso, nós temos o suporte VIP Entra no site criandozero.com.br, veja lá que eu, como funciona o suporte, e entre também no nosso servidor Discord para que a gente possa bater um papo legal. Então é isso, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!